Olá pessoal sejam bem-vindos ao projeto Criando do Zero e hoje nós vamos falar sobre atualização dos avastares dos dev kits para o avastar que você comprou caso você queira um suporte sobre avastar você deve procurar a machine matrix ou você deve procurar o criadores dos dev kits então antes de dar essa mega dica para vocês eu peço para que você se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho da notificação para você receber sempre o um alerta quando eu estiver postando os vídeos. E como agradecimento para a criadora ficar feliz e continuar trazendo conteúdos bons para você, deixa o like no vídeo que isso ajuda muito na divulgação do canal. Então vamos lá, eu abri aqui o Dev Kit da Maitreia, e aqui a criadora já fala que ela foi criar que o Dev Kit foi criado no Blender 2.79 com o AVAS otimizado para o AVASTAR 2.5.1. Aí vamos supor que eu fiz uma roupa, abri o Maitreya, coloquei o AVASTAR 2.5.2 na verdade, tá, falei um mas é dois. E depois eu quero fazer pro Legacy. Aí eu coloco o Legacy, o Legacy é 2.5.1. Vou ter que ficar trocando o AVASTAR. Como é que eu faço para ter tanto Avastar? Primeiro, se você compra direto da, com a criadora e no site da Machine Matrix ou dentro do Second Life, você tem a sua página de download e lá você vai ter todas as old versões, que seriam as velhas versões do Avastar. Mesmo que você compre a versão atual 2.92, você vai lá em download e você consegue as versões do Avastars antigos. Registrado, claro, com o suporte deles, tá? Então, trocar sempre aqui em File. Preferência é, de usuários, ficar trocando sempre aqui é uma chatice tremenda. Muitos fazem isso, muitos nem fazem isso. Posso usar assim mesmo? Pode. Mas o seu rig vai ser um pouquinho mais demorado na hora dos ajustes. O que cada versão do Avastar faz? Cada versão do Avastar muda os, as suas juntas, principalmente dedos da mão. A mão é a coisa que mais muda entre uma versão e outra do Avastar, ok? Então, o que, que nós vamos fazer? Para você atualizar aqui o seu Maitreya, você deixa tudo ativo. Tudo, deixei tudo ativo. E lembrando, cada criador faz a sua maneira. Isso não significa que aquele criador está fazendo errado e eu estou fazendo certo, ou que eu esteja fazendo errado e aquele criador esteja fazendo certo, ok? Cada um faz a sua maneira, então você aprende com os outros criadores e cria a sua maneira de trabalhar, cria o seu workflow, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai abrir o nosso Avastar. E aqui no nosso Avastar, eu vou em Rig Converter. Não aparece nada porque eu tenho que selecionar a armadura. Posso selecionar ela em modo objeto, tá? E aqui eu preciso aprender a saber qual é o tipo de pivô e rotação aqui do avatar Maitreya. Pessoal, eu converti no 283 com pivô mesmo, mas existe o pós Normalmente o pós é para aqueles que estão com os braços para baixo e as pernas um pouco afastadas, tipo beleza, o beleza quando eles mandam o kit, pelo menos eles mandavam antes, eles já mandavam um note card escrito assim que o, o corpo deles foi feito na maneira estendida e na, no, no tipo de junta pós. Tá? Agora uma entreia, se você não sabe.. Você vai lá e pergunte para ela. Às vezes, eu estou fazendo errado. Às vezes, eu estou fazendo como o pivô. Está dando certo para mim, mas não dá certo para você. Uma primeira coisa que você tem que saber. Qual é a junta, tipo de junta dele? Se é um pivô ou se é um pós? Depois, você tem que deixar ativo. Em Força CL Bones. Deixa ativo. Aplica a rotação à escala. Deixa desativado esse daqui. Que isso aqui é para colocar aquela malha do Avastar. A malha principal do Avastar. Eu não quero que coloque... E aqui no Keep, Join, você deixa do jeito que tá. E eu vou deixar aqui que para ele fazer um... Pra fi... um... ele recalcular, mexe, que todas as meshes que estão visíveis aqui. Ele vai recalcular conforme ele vai atualizar o meu esqueleto, tá? Eu já havia dito no vídeo do 2.83, da transformação também lá, que o mais importante é você verificar os ossos da mão, porque normalmente eles costumam ou desaparecer, ou em o Mesh na mão, quando o processo sai errado, tá bom? Então, sempre foque no seu Zoom na mão. Claro que depois vocês devem testar, pessoal. Sempre a base do teste. Você pode usar esse DevKit Manager aqui. Eu vou ser sincera era para você. Eu usei uma vez só, mas não deu eficiência nenhuma em transformação do DevKit 279 para 283. Mas, tentem fazer isso aqui aonde vocês vão adicionar more kits aqui e vão colocar o arquivo que o criador disponibiliza e ele automaticamente faz para você essa transformação. Para alguns casos dá extremamente certo, para outros não. Então, vocês tentam fazer por aqui também, pelo adicionar more dev kits, que você clica aqui e ele já adiciona o arquivo blend né, do, do kit e ele faz a conversão para você. Eu quero deixar bem claro aqui, dependendo da versão de cada avatar esse processo vai se mostrar diferente o resultado. Alguns avassares estão com esse, com esse menu, outros não. Caso vocês queiram suporte para os outros, vocês devem abrir um ticket na machine matrix, tá? ok? Eu vou aproximar só para ver se não vai deformar aqui. Eu vou dar um update rig e vou esperar ele fazer o update para mim. Notem que aqui embaixo ele mostra para mim a versão do meu rig, do meu corpo, tá? E é isso que eu quero que ele vai mudar. As juntas aqui ele estava em 49, que é do 2.5.2. E eu tô pedindo para ele converter nove meches. Ele já fez a conversão para mim, não deformou os meus dedos e não saiu os ossos do lugar. Também não deformou o meu mesh, porque ele fez automaticamente o, re... o cálculo, né? E aqui embaixo eu posso ver que ele também atualizou para mim a versão, porque estava mais baixo. Ele atualizou toda a versão aqui e ele mudou as juntas. Agora, ele está dizendo para mim que 51 juntas foram melhoradas, entendeu? Então, agora você pode ver que ele está atualizado, ele nem aparece mais aqui para eu atualizar o update rig, tá? Henrique, converte. E tem esse i aqui. Você, pode, você fala assim, ah, mas aqui está 2,5.2. Deixa eu explicar uma coisa. O Avastar, a versão do meu Avastar é 2,79? Sim, a versão. Mas a armadura, o rig, é da versão que eles definiram lá. Entendeu? Então, não é porque a versão eles chamam de 2,79 que a armadura tem que estar tá escrita aqui 2,79. Dica. Vem aqui em File Salvar Como e salvem como Maitreya 2.79 não subscreva o seu kit original para não perder. Quando você abrir, eu vou salvar aqui rapidinho, eu vou criar um novo aqui, New. E eu vou abrir agora aquele que a gente converteu, tá? 2.79. Pronto, ele não vai aparecer mais. Ah, o seu dev kit está numa versão de rig diferente. Não, porque agora você rigou ele certinho não? Né? Fez um update e novamente ele não aparece aqui para você fazer um update porque você já fez. Não detonou as mãos. Muita gente fala que some os ossos da mão quando faz o update. Ó, os ossos da mão estão aqui, elas estão bonitinha. Você não precisa ficar trocando agora a versão do seu avastar. Faça isso em todos os dev kits que você tem. Nunca se esqueçam, deixam todas as malhas ativas aqui, ó, todas as malhas, para que quando fizer o rig não dê problema algum, tá? E a armadura tem que ser feita em modo objeto nesse sistema aqui, não pode ser em modo pose, ok? O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado da dica, espero que vocês tenham gostado do pequeno bate-papo muito rápido, mas não tem muito o que falar nesse update, eu tô procurando fazer uns vídeos mais curtos, para é que vocês possam acompanhar melhor vídeo longo, pessoal se cansa. Então, eu espero ter ajudado bastante pessoas, espero que vocês gostaram do conteúdo. Se gostou, deixa o seu like para apoiar o canal e para animar a criadora aqui, para trazer sempre tutoriais especiais para vocês. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!